Tá todo mundo falando sobre o FUD da Binance para você tirar os seus bitcoins da corretora. Eu acho que é importante você prestar atenção nisso também, mas mais importante você prestar atenção nesse lindo movimento que o Bitcoin pode fazer aqui muito em breve. Então eu vou comentar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe então também das comunidades aqui, links aqui abaixo na descrição do vídeo. E pessoal. O que, que a gente tem que focar aqui agora? Eu acho que o FUD da Binance é importante você ficar de olho né, e realmente gerenciar o seu risco. Se você tem muito Bitcoin na corretora, não é uma boa ideia você deixar muito dinheiro lá. Né? Eu ap aprendi com o remédio amargo da FTX, quem conhece minha história sabe aí. né Então, realmente... Não vale a pena você arriscar, deixar tanto dinheiro lá. Por isso existe alavancagem, pessoal. Você deixa lá 1.000, um, 2.000 um, mil, mil dólares na corretora e você alavanca 10 vezes ali, você está operando com o seu capital. Você opera com 10.000, mil, 20.000 mil dólares tá? no, em futuros, tá bom? Então, essa é a minha recomendação. Quem quiser aí, é, não deixar de operar, né? que se você já opera na Binance, lá manter as operações lá, opera em futuros alavancado. E a alavancagem serve para isso, para você usar o capital que você tem disponível ali, Tá? De fato, nunca use capital que você não tem, tá? esse aqui é o objetivo, mas agora aqui eu quero focar no vídeo falando um pouquinho sobre, sobre esse possível movimento aqui do Bitcoin, que eu estou de olho nesse momento, vou comentar para vocês aqui, porque está muita gente agora já no aí enfim é, possivelmente até pessoas shortando aí, né, o, o Bitcoin, pensando que agora a, a Binance pode simplesmente é, sumir, né? E, e o Bitcoin com isso obviamente cairia, né pessoal, porque a Binance é a, é a primeira corretora, a corretora número um. Se der um problema com a Binance, realmente o Bitcoin vai, pode, pode cair para valores muito baixos. Né? Então sim, é muito arriscado você deixar muito dinheiro na corretora, tá? mas lembre-se que o professor Edgar fez um vídeo aqui do canal, vou deixar o link aqui em cima, mostrando que a, a, a Binance tem provas de reserva, tá? ela tem de fato Bitcoin, tem muito Bitcoin na corretora, e é isso que importa lá para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo com a corretora. Se ela tem, se ela tem reserva, tem Bitcoin para poder pagar os seus usuários, é isso que de fato vai importar e eu acho que o que essa, esse auditor lá da Binance está fazendo ali, enfim, não estou entendendo ainda muito bem o motivo, tá mas pelo que me parece a corretora Binance tem sim fundos para poder cobrir os clientes. Tá? Não sou grande fã aí do CISI, da Binance, não sou fã, né, nem um pouco, tá pessoal? Não, aliás, não confio aí de fato em nenhuma corretora, mas eu uso corretoras para operar porque é, de fato né, a gente precisa. Uh, tá sempre operando, né? E você pode usar alavancagem para isso, tá? A alavancagem é para você usar o dinheiro que você tem. Então vamos falar aqui do Bitcoin, esse movimento lindo que eu estou de olho aqui agora. Uh, ontem aqui, quem é membro do canal conseguiu fazer uma entrada linda aqui. Olha só a entrada dos membros do canal aqui hoje, ontem, pessoal. A gente fez uma entrada linda aqui na região dos 16.550. A gente fez aqui a entradinha, pessoal, aqui ó. Essa compra para o Bitcoin, ó. Então, Comente aí abaixo se você é membro do canal e pegou essa entrada aqui no Bitcoin. É Linda, postei ontem aqui para todos os membros aqui, fiz um vídeo analisando por que, que eu estou entrando nessa zona e vou mostrar aqui para vocês por que, que a gente entrou nessa região aqui, nesse, nessa compra para o Bitcoin aqui, quais são os alvos que a gente está de olho, né? tanto para a long aqui agora, né? quanto para shorts que a gente está pensando em entrar já aqui, aqui agora nesse momento. Então, se você quiser saber os momentos ideais para você entrar aqui no Bitcoin, não deixe de virar membro do canal, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para vocês aproveitarem, porque pessoal, uma entrada aqui na, no Bitcoin que você faça bem feito aí, esse, você vai pagar aqui com certeza a, a, a, a membresia no canal aqui durante muitos meses, se não um ano, tá? Então realmente. Vale a pena você, é, você participar aqui. Se você já é um trader afiliado, você pode se tornar membro VIP. É gratuito tá, para membros afiliados e você já teria acesso a essas informações que eu estou compartilhando também lá no Discord. Tá? Então, a ideia do, membro, do grupo VIP é juntar traders que estão de fato aí, operando no mercado para que a gente possa trocar ideia com pessoas que operam o mesmo nível de volume. tá? Então vai ser bem interessante esse projeto aqui. E membros do canal vão ter aqui esses conteúdos todos gravados, vão ter tutoriais. Ontem mesmo soltei aí uma, uma aula interessante para vocês entenderem como, como funciona a dinâmica do mercado. Então vale a pena sim, vai ter sempre atualizações acontecendo no mesmo canal. O canal aqui e o Vips também vão poder acompanhar de perto ali no Discord o que está acontecendo. Então vamos falar aqui do Bitcoin, o que está rolando aqui, pessoal. Por que eu fiz essa compra aqui né? Ah, nesse momento? É, primeiramente, aqui eu comentei que a gente está numa região de sobrevenda aqui no 4 horas, está no RSI, então já é um ponto que a gente tem aqui buscando, está buscando aqui uma região já de demanda para o Bitcoin, tá? aqui no 4 horas, aqui numa hora a gente também tem, ó, a, nessa região que o Bitcoin estava tá, aqui, ele estava já fazendo uma divergência bullish, ó. então eu comentei também ontem sobre isso, que fundos descendentes aqui com fundos ascendentes aqui para o Bitcoin, tá? Então esse é outro motivo, eu gosto muito de entrar nessas divergências de uma hora, quem acompanha meu canal mais tempo aqui sabe disso, tá? Então 4 horas uh, sobre venda, divergência de bullish numa hora e olha só isso aqui galera, a gente também teve muita liquidação aqui de longs, tá? Muita liquidação, muita venda a mercado aqui acontecendo, o Pinterest caindo muito forte também, tá? Isso é um sinal aí que é, o pessoal tá, né? Acho que tem, tem, tem mais interesse pela uma subida aqui, teoricamente, do Bitcoin. Inclusive, tá subindo aqui nesse momento, né? Obviamente, com o Long Shortwave subindo também, que é um, um pouco ruim, tá? Mas eu acho que não, não é não vejo como um grande problema. O Long Shortwave está na casa de 1,6 aqui agora, tá? Mas não vejo como algo de outro mundo, não. E a gente percebe aqui, ó, High Block, galera. High Block pegou todos os pontos de liquidação aqui da BitMEX, tá? Então, nessa região que eu comentei para vocês, possivelmente essa região aqui, 16.500, seria uma boa região de entrada. Pegou todos esses pools de liquidação, tá? Faltou aqui realmente agora um novo, que formou na região 16.237. Então, o nosso stop aqui dessa compra está abaixo dessa região. Eu botei o stop aqui na região dos 16.080, mais ou menos, tá? Quem quiser ser mais arriscado aqui, pode botar o um stop aqui abaixo dessa zona aqui do, do 15.900, Tá? A gente tem esses pools de criação aqui ainda formados, mas acho que aqui sim a gente já tem um ponto bacana para poder buscar essas liquidações acima, acima aqui da BitMEX. Então esses aqui são os alvos que a gente pode já trabalhar com o Bitcoin, botar aqui os valores... Então aqui, ó, para mim de 40 tem a gente é a voltar a fazer um pump nessa zona aqui dos mil dólares, depois aqui até a região dos e 17 17.500, tá? Então para mim o long aqui eu estou interessado em fazer um long até essa zona aqui próximo dos 16.000, 17.200, mais ou menos aqui, tá? Dependendo, eu vou até uh, subir meu stop, stop loss aqui e subir o meu stop loss para poder tentar aproveitar o máximo possível desse movimento aqui, fazer o um trail stop aqui nessa zona. Tá, mas eu acho difícil o Bitcoin subir e voltar para essa zona aqui de R$17.800, mas eu tenho ordens de short escalonadas aqui nessas zonas. Tá? Principalmente essa zona aqui de R$17.300 para cima, tem ordens de short aqui uh, montadas nessas regiões. Então, pump até essas zonas aqui próximas de R$17.300, e depois eu vou começar a shortar de novo o Bitcoin. Ou seja, estou aqui avaliando que o Bitcoin possivelmente vai fazer um pump nessas zonas aqui. Ó, tá? É o que eu estou imaginando, então a gente vê essa queda toda aqui voltamos a fazer um pump nessas zonas aqui mais ou menos nessas zonas de 7.200 e voltamos a cair então depois tá então você pode inclusive olhar regiões de Fibonacci tá então puxar aqui Fibonacci desse topo aqui o fundo então aqui é a região de 13.2 aqui está na região de 17.200 17, dólares tá então aqui aqui é a região de 16.800 já pode, já 16.900 seria uma região para a gente poder também avaliar mas eu acredito que sim a gente pode voltar a subir aqui é, para buscar essas zonas, né? Obviamente, final de semana tem pouca volatilidade, vamos ver como vai ser aí também sobre isso, mas é, é interessante. Deixa eu ver também se o CPR mensal aqui, né? tá está muito afastado, o CPR mensal não tem muito o que posso falar para vocês. Uh, e também, pessoal, aqui os hitmaps de liquidação aqui da Binance, vamos puxar aqui 12 horas, ó, só 12 horas mostrando que tem liquidez acima dessa zona aqui, 16.900. 16, Deixa eu dar um update aqui, porque eu não sei se eu fiz update aqui de manhã. Daqui a pouco vamos assistir então o jogo do Marrocos e Croácia, né? meu pitaco aí vai ser obviamente, vamos ver se Marrocos ganha na Croácia né, daí o Brasil passar muita vergonha né cara, vai ser Marrocos aí 1x0, vamos ver. Então 17 mil dólares aqui, puxa de criação na, na Binance, vamos puxar também aqui os de, o de 7 dias que é o que eu gosto, mais gosto de usar os de dias não mostra muita coisa aqui não, tá? Tem liquidez aqui ainda abaixo, nessas zonas aqui ainda até os 16 mil. Então o stop aqui, idealmente, é ficar, é ficar abaixo dessa região aqui, ó. Vou dar um zoom. Tá, o stop tem que ficar abaixo aqui dessas zonas dos 16 mil 300, idealmente aqui abaixo dos 15 mil 900, tá? Mas eu acho que, na minha opinião, tem um grande espaço aqui, sim, no Bitcoin para mover para cima. É o que eu estou acreditando nesse momento. E aqui também os pools de liquidação, de criações aqui da, da Binance, tá? Esse mapa de criações da Binance mostra que tem um delta muito vermelho. Tá, e aqui tem, tem na região também 16.400, até a região dos 16.200. Também o stop está abaixo disso. E a gente poderia subir aqui, voltar a subir para essa zona aqui 17.300 para cima, tá, para pegar a liquidez aqui dos shorts que estão nesse momento, tá, pessoal. Então. Essa aqui é basicamente a análise. Também tem o Kings Fisher mostrando aqui que tem, tem um delta aqui maior nessa zona aqui de 17, 17.300. Então, eu estou de olho para fazer esse long até essa zona e depois voltar a shortar o Bitcoin aí, regiões mais acima. Tá? Vou escalando shorts, quanto maior, uh, quanto mais o preço for subindo ali, mais, mais pesado eu vou entrando nesses shorts porque eu acredito que sim, a gente vai voltar a testar as zonas ali de 16 mil dólares é, para baixo, tá mas a gente tem um espaço para mover para cima essa aqui. É a minha opinião. Então comente aí abaixo o que você achou daqui da análise, eu espero que você tenha gostado é, não deixe de se tornar membro do canal então para você aproveitar essas entradas aí quem fez entrada do Bitcoin no ponto que eu falei ontem está num lucro bacana aí né? com certeza é, isso é mais importante, conseguir fazer boas entradas para o Bitcoin aí, é o que vai ajudar a gente conseguir a não, não sair já no num prejuízo na operação, tá bom? Então se você gostou, deixe aquele like para apoiar se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê então muito em breve. Um abraço!